A parte do trem aqui vai ter um pouquinho mais de tempo, tá ligado? Então aqui demora um pouquinho, tá ligado? Devagarinho, devagarinho. Não sei como o cara corta, corta uma coisa dessa com. Agora pegar o cavalo e vazar. Bora subir, bora subir. Vamos, cavalinho. E cara! Nossa, mano, não... não vi. a pedra, foi mal, cavalo. Foi mal, foi mal, foi mal, foi bom. Não viu o toquinho, mano. Me o cavalo. Esperar o trem vinho agora Tá aí um... Ah não Vou botar a bandana Vou botar a bandana Lá vem o trem, mano Lá vem o trem, lá vem o trem Bora, bora Bill Bora filho do Bill Bora amigo do Bill Ih, faiou Ah mano, não botei o negócio certo mano Que merda, agora vai ter que correr atrás do bagulho Se pá, Se tem que ter, que ter cavalo, será mano. Ah, mano? Ah não, tem que ir a pé mano ter... Pega os cavalos mano, olha é as ideias Corre, corre, corre Vamos pular, vamos pular, vamos pular pelo jeito e mano, o maninho caiu. O maninho caiu. Quero ajudar o outro mano ali, X, espere Bora mano. Pega uma pistola ali. Pega a pistola, pega a pistola. O cara, aí, abateu ali. Toma na testa. Tomou? pegar a Não, a arma é melhor, a arma é melhor Aí, pô, calma aí Vai, filhão! Não, pô! Mano, nessa próxima aqui eu não vou pegar o... O corpo do cara, não E se for o cara? Vamos na testa. carrega não. Tomou. Tinha o faroeste, só a mão pra frente. Tomou. Desce, desce, desce. Aí. Tomou. Essa right. arma aqui tem mais bala. Vou pegar isso aqui. Isso aqui, ó Isso aqui, ó os caras aqui Isso aqui, Pegar a grana, né, mano? Pegar a grana Tomou na testa, parece Se eu ouvir, mano. Tomou. De carregar. está aqui é o cara. Dá uma saqueadinha de leves. Pegar os brinquedos. E cara, tomei também na força. Toma, toma, toma, toma, toma. Ah, vai puta que pariu, tá? E parar o trem, mano. Parei o trem, nice. A jucar, ah, ah, ah, pena a força, ah. Pega a arma, uai! Tá moscando? You won't make it é picky bide explica! Tomou? Tomou também? Damn, good, yeah. Where the hell are the ah, é, ah. ah, tá mó na fusa aí, yeah. ah, ah, ah, ah, tomou na fusa. Ela tomou na fuça. aqui. É os índios? É os índios? Todo mundo bem? Está todo mundo bem? Uou. Oh. O que planejando fazer me o cavalo bonitão, né, mano? Os caras são bandidos e ao mesmo tempo eles são protetor, tá ligado? Isso aqui é foda. Eles para para liberdade, né, mano? Os amigos Wake mortos. up um pouco. Pode tudo, Bora Williamson. Bora, bora, caralho. Bora, Bill. Segure Isso aqui You boys in there, fuse. Opa. we go? aqui. Unless you a death tem TNT mini bomba. Vai Nice. Bora. Sai daí. Bora. embora <risos> Bora. Bora que eu tô nervoso, pô. Bora que eu tô nervoso. Minha que saco, não é que estrago, não. até o vagão privativo. Seja, eu tô falando baixo como se fosse um jogo, tá Pegar... A bebida aqui, os caras só pegam o álcool Que esses caras são tudo bêbado Os caras bebiam naquela época, charutão oh, Vai pegar mais bebida ainda tem a cartinha é tem inglês eu não entendo muito não Olha o mapa ali mano Olha o mapa ali Vou pegar o charuto aqui de novo é pegar o charuto aí mano caralho isso é dos bons mano <risos> nem conheço charuto mas pelo pelo jeito que o charuto é mano Abri a caixa Tem um baúzão mano, deve ter arma um... Ih, não tem nada Qual foi? Achei que eu tenho mais coisa Os pick blind já eram mano. Bora lá, bora lá, bora lá Vai pra dentro, bom? Você também Agora eu que fazer o, o negócio funcionar Cadê meu... Cadê meu cavalinho mano? Meu cavalinho Aê, pé de pano. Tinha mais de pé de pano. Tem cara de pé de pano. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí se você gostou. Se não gostou. É isso aí, rapaziada. In... Tô indo nessa. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí que você achou do vídeo. E fui.